do céu, tem uma cliente para atender hoje, querendo um loiro bafônico bem claro, mas a base natural dela é bem escura. Ai amiga, ora por mim. Calma menina, o que você precisa não é de oração, é conhecer o Soul Lift da Soul Hair Professional. Ficou curioso? Já te conto o que é, só deixa aqui seu like antes e se ainda não nos segue nas redes sociais, dá uma passadinha lá e segue a gente. <risos> Da Soul Hair Professional foi desenvolvido para atuar nas suas colorações ou descolorações, eliminando tons acobreados e alaranjados que surgem durante a abertura de tom. Pode ser usado juntamente com o pós-colorante e água oxigenada na hora de puxar as luzes ou em colorações a partir da base 8 e tonalizações. Para saber mais, acompanhe nossos conteúdos nas redes sociais e deixe aqui nos comentários o que achou e as suas dúvidas. Um beijo da Tá e até mais!